Oi, tudo bom? Então, eu sei que faz tempo que eu dei uma sumida, que eu desapareci, mas eu tô de volta. Eu tava atucanada e trabalhando, eu comecei a trabalhar o dia inteiro, então ficou difícil de gravar, editar e fazer post, eu acabei largando tudo e disse, não, primeiro eu vou focar em me acostumar com o trabalho e com a faculdade, e depois eu volto a fazer as coisas que eu gosto de fazer. Então, agora eu decidi que a cada dois ou três sinais de semana, eu vou gravar os vídeos e vou ir soltando conforme dá. E hoje eu resolvi começar pelo começo e mostrar pra vocês como que eu me arrumo pra gravar os vídeos. Eu assisti muitos vídeos pra ter, uma, pra ter ideias e eu percebi que eu não faço nada do que as outras fazem. Eu sou muito bagunçada, eu tenho muita preguiça e eu não sei me maquiar direito. Tipo, eu nunca aprendi isso. Eu olho os vídeos e copio mais ou menos as partes que eu acho fáceis de fazer. Então eu tô aqui com a minha bolsinha Onde eu botei tudo Que normalmente eu uso pra me arrumar eu vou me arrumar aqui com vocês Só que eu acho que vai dar bagunça Mas vamos tentar Ah, eu já percebi que eu esqueci de pegar um espelho Então deixa eu ver se eu tenho alguma coisa com espelho aqui dentro Tem Tem o espelho do meu pó que tá quebrado, então vai ser esse aqui mesmo. Bom, vamos começar então. Eu vou prender o cabelo pra facilitar, porque eu tenho um cabelo muito grande. E eu vou prender num coque alto, que é pra já ir ajudando a formar umas ondinhas, pelo menos no meu cabelo. Pra não ficar, tão estou escorrido assim. Deve ter ficado uma coisa linda, né? Ó. Oh. E a minha cara de derrota. <risos> Vou começar com um hidratante. Esse aqui é uma amostra grátis que eu ganhei da minha Dermato. E o nome é Profuse, ou por Profuse, algo assim. dado um no Trel. E ele só avisa o desconforto da pele causada pelo ressecamento. Ele é pra pele sensível ou extra seca. E eu adoro, ele tem, deixa o rosto bem gostosinho e não fica melequento, sabe? Então eu vou passar eu vou com a mão mesmo. Tem muita frescura. Vocês perceberam que eu tô com a unha meio, meio azul, meio manchada? É do esmalte que eu tava usando e não saiu. Então, incrível, eu passo sem espelho mesmo, porque é só espalhar do rosto, né, não precisa muito. vê que ele não ficou meio ó. não ficou brilhando, sabe? Ele deixa a pele bem normal, bem bonita. E agora, o que, que eu faço? Nem muita coisa não sei, o que eu faço? Vou passar um corretivo, eu não vou passar base, nem nada. Vou passar corretivo, eu vou usar um pincel de, provavelmente, é língua de gato, o nome disso, não sei. Ele é assim, bonitinho assim, eu não sei como é, que é o nome dele, enfim. E o meu corretivo é o da Panvel Makeup E é o corretivo Claro, esse que é o tom claro Eu gosto dele Porque ele é bem claro Ele realmente é muito claro e cobre muito bem Mas Eu não gosto da embalagem Eu tenho sérios problemas Porque como eu tenho a unha comprida, ó Suja toda a minha unha Mas tá Eu aplico com o dedo e depois eu espalho com o pincel e depois eu passo o dedo de novo. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Deixa eu tirar da minha unha, porque, né, tá me sujando toda. Gente, eu juro que quando eu comprei esse corretivo Ele ficava muito, muito, muito claro eu Ficava tipo fantasma, assim Com um negócio branco no olho Agora ele nem fica mais, ó Fica quase da cor da minha pele <risos> E o que que dá? Trabalhar no verão vamos pegar sol Assim Cara de fantasma Acho que eu nem vou precisar usar o pincel, ó Ficou bem espalhadinho. Ó, já melhorou, né? Nossa. Tá. Agora eu vou passar o contorno. Que na real não é um contorno, é um bronzer que eu achei aqui em casa e que eu peguei pra mim. Mas que serve como? Ó, ele é da Boticária do Make B. É o... Golden Beach Glow Não sei É esse aqui É uma coisa também antiga daquela caixinha Redondinha, bonitinha Vou usar um pincel Cadê o meu outro pincel? Esse aqui Vou usar o pincel da linha Intense Que eu ganhei, aquele Travel Size E aí tá Puro pó Vou usar ele e vou pegar só essa cor Mais escura aqui embaixo Pra passar no contorno, pra marcar o rosto Deixa eu chegar no esperto. E a meu quarto fica ficar bagunça. vou pegar. Aqui. Eu deixei bem marcado, ó, que é pra passar o pó por cima depois. Mas relaxa que não vai ficar assim. Eu espero. Agora vou outro lado. O outro lado é sempre mais difícil de fazer porque eu não tô acostumada a fazer. um pouquinho na testa. Vocês estão tá me vendo? Tipo, não sei se vocês estão me vendo fazer isso. Eu não afino muito o rosto, normalmente. Porque... Sei lá, tem pessoas que não preciso sabe? Que só aqui na bochecha já faz diferença. E pronto, acabou. Não precisa mais. Agora eu vou usar um outro pincel limpo. Esse aqui da Macrylan só pra esfumar esse negócio da minha bochecha Esse que aqui tá limpo, tá? Eu não tô passando nada, nada no meu rosto com isso aqui. Só tô tirando um pouco do excesso. E agora... Eu não sei. Eu só tô com a mão toda suja já. Eu vou fazer o olho primeiro. Pra depois passar o pó. Fazer o olho no sentido de que eu vou só fazer, passar a coisa no rímel. Ah, não. Então eu vou passar depois. Vou... O que eu vou fazer? Ah, eu vou fechar isso aqui. Só vou enfiar a mão dentro. Eu vou passar meu pó. Meu pó é o da Astéptia, tá e ele tá, tipo, guerreiro, sabe? Porque eu já ferrei todo ele, mas ele continuou funcionando muito bem, ele tá, tipo, solto. Ele caiu no chão algumas vezes e outras vezes eu saí de usar mesmo, porque ele foi soltando. Então tem que pegar bem pouquinho. Ó, agora eu vou passar. Deixa eu pegar o espelho aqui. Agora eu vou passar o pó, só ó, normal. Depois eu vou fazer o olho. Ô, ah, coordenada! Ai. Vou um pouquinho, se eu conseguir. É um pouquinho, não um monte. Vou passar um pouquinho no pescoço pra eu ficar parecendo que eu tô de máscara. Câmera, né? Deu, tá bom. Precisa rebocar muito, não Porque depois eu vou ter que tirar e aí vai ser um sofrimento. E porque eu decidi fazer esse vídeo me maquiando ou me arrumando porque eu vou gravar mais vídeos hoje ainda. Então, já que eu precisava de vídeo pra postar, por que não, né? Eu vou unir o último ao agradável. Meu quarto tá virado em pó agora. Tá, agora eu vou fazer o olho. Eu não vou fazer nada, na verdade, no olho. Eu só vou passar lápis e rímel. Porque eu não sei fazer nada além disso, basicamente. Eu vou começar, eu vou fazer um olho verde hoje. Passar o lápis verde. Porque sim, que eu tô afim. Não, não vou passar não. Porque eu vou trocar de roupa depois e ainda vai ficar legal. Vou. Tá. O olho é a parte que eu posso dizer que eu sei fazer direito. Porque eu adoro pintar olho. Mas. Ainda assim, pode ser que não seja o jeito que todo mundo acha certo. É o jeito que eu me dou bem pra fazer. Eu uso duas máscaras. Essas duas. E esses dois lápis, quando eu vou filmar. Eu uso o clarinho na linha d'água e o preto ao redor do olho. Na linha de cílios, eu não sei como é que chama. Eu, tá me dando cãibra. Aí, o que, que eu faço? Primeiro... Eu vou passar primeiro o lápis, tá? Não sei se eu vou conseguir mostrar, porque eu tenho que segurar o espelho e puxar o olho ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Pintei, ó, o olho aqui embaixo e aqui em cima. Não, não é até, só. Tá, tá, só te incomoda até tu acostumar. Depois tu faz normal e nem te incomoda mais. Nos primeiros, na primeira vez que eu fiz também fiquei, tipo, ó, com maior aflição de passar o lápis aqui em cima. Depois passa. Depois tu acostuma. Uma dica, ó. Deixa eu ver. Eu tô de calça moletom, tá? E eu vou ficar assim porque eu só apareço da cintura pra cima mesmo. E tu olha o espelho aqui embaixo e puxa aqui, ó, com o um minguinho e apoia o lápis aqui. Aí não incomoda. Ó, vou tentar fazer viradinho. Deixa eu ver se assim dá certo. Ó. uma igualada e agora eu vou passar em cima nesse olho aqui aí ó, eu viro olho pra cá e passo em cima Passei, Eu me sujei um pouco aqui, mas aí é só tirar. Como eu não passei sombra, nem nada, não tem problema. É só passar o dedo e sai. Lápis é dá prova d'água, então sai. Lá boa. Ó. Agora eu vou pro lápis branco. Mesma coisa, ó. Puxa com minguinho e passa o lápis na linha d'água. eu faço careta, né, vazando os lápis, eu percebi, eu tô limpando a conta do lápis porque alguém usou e ela ficou meio preta, então, né, ó, é muito engraçado, tipo, ficar assim, dando dicas de maquiagem, sendo que eu mal sei fazer em mim, sabe? É meio, meio bizarro. Tô toda suja agora, mas enfim, de maquiagem é isso. Agora o que, que eu faço? Deixa eu tentar tirar um pouco disso aqui da minha mão. Eu vou soltar meu cabelo, deixa eu voltar pra trás pra vocês verem. E eu vou decidir, se eu vou fazer, como hoje eu vou fazer vários vídeos... Eu vou deixar o cabelo solto no primeiro. No segundo eu prendo a franja, eu faço uma trança de um lado alguma coisa assim. Ai, eu esqueci de passar rímel, né? Agora que eu vi que eu esqueci de passar rímel. Mas enfim. Vamos passar, calma. Ai, tem uma coisa boa. Vou pegar a tampinha do meu pó de novo. Aqui. Aí isso aqui, eu aprendi com a Alice Salazar, num vídeo dela. Não sei por que que ela fazia isso, mas ela disse que era pra fazer, então eu faço. Eu tenho um rímel novo, que é o Master Seals 3D, da, do Boticário, que é esse aqui. E eu tenho o rímel velho, que é o Master Seals 3D do Boticário também, só que é a versão antiga. E o que que eu faço? O velho tá até, ó... Fazendo barulhinho. Porque eu deixei ele cair no chão. E eu pego o aplicador do velho e boto no novo e passo pro velho, boto no novo, passo pro velho, boto no novo. Eu faço isso tipo várias vezes. Aí tá, cansei, não quero mais fazer. Não sei porque ela parou, acho que deu o tempo limite do vídeo. Aí, ó. Peguei aqui e vou passar no ar normal. Passar várias camadas. Esse rímel não é a prova d'água, então eu prefiro usar ele pra gravar. Aí quando eu termino, eu tomo banho e sai tudo. Eu não preciso ficar passando mil demaquilantes diferentes. Eu passo só o cremoso pra tirar as coisas da pele. E lavo o rosto com um sabonete normal. E o rímel sai no banho na água morna. Então não tem muito problema. Passo aqui. Meu cabelo me incomodando. Tô dando suja, Olha a diferença. Olho, rímel. E olho sem rímel. Olha. Dá pra ver? Agora eu vou virar o cabelo, porque tá me incomodando, porque ele me incomoda pra passar. E eu vou ficar desse jeito lindo, só que não. E vou passar no outro olho. Em sério, às vezes eu tô preguiça. Por isso que eu não faço vídeo, porque eu tenho preguiça de fazer tudo isso aqui. Vamos passar concentração pra deixar enfiar esse negócio do olho. Por que, que um olho sempre fica pior que o outro, né? Um deu bem certinho, esse aqui foi ficar menorzinho. Eu acho. Eu tô fugindo. E né? <risos> agora tá igual. Conseguiu? do carão da câmera, hein? Deus o livre. E é isso! Uhul. Então, pronta. É assim que eu faço. Não sei se isso vai servir de ajuda pra alguém, porque eu faço tudo meio cagado. Mas é o jeito que eu consigo fazer, é o jeito que eu aprendi a fazer, é o jeito que eu já sistematizei na minha cabeça, então dá certo. Eu não esqueço, consigo não esquecer de nada. E consigo ficar mais apresentável que aquela cara de cansada. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui no box de informação todas as minhas redes sociais. E o link do blog vai estar aqui também. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Clicar no gostei. E voltar no próximo. Um beijo. Tchau.